Apareceu um diário de uma paixão. Não tá, né? Um dia isso vai virar baixo. Eu tô impressionada. Coloquei meu. Temos aí. O que é isso aqui? Hum. Sei lá o que um burguinho uh, isso aqui é um mingalho tem uhum. fazer ó tem frutas e aqui é o café nunca come nada diferente mas foi muito corajoso pegou aqueles agulhos lá esse é cereal. o café tá aqui ó Tá aqui o café? A Bela tá fazendo um ou lá, aí na, na metade do tempo ele avisa pra virar. sair, Tá dando aviso. tá gritando. Vai lá. Tô... Como assim? Um quarto, criatura? eu tenho que pegar mais, você tinha isso. Então. Acabou? Acabou quatro, aí, a casa. É. Bro, tu escutou o que eu acabei de falar. Bom dia, então já tomamos o nosso café. Como vocês viram, o café aqui nos Estados Unidos, pelo menos nos hotéis que a gente já viu, não, não é aquela abundância do Brasil, não. E quando tem incluído, porque normalmente não tem. Aí Mas eu sempre é Esse é, não foi 60 dólares, meu amor. E hoje, então, nós vamos sair pra dar uma volta aqui em Charleston. Nós vamos ver pela manhã e depois à noite, à tarde, já vamos começar a voltar pra casa. Pra ir pro centro tá difícil. Um lugar que tá na lista dos lugares que deveríamos visitar nos sites que a gente pesquisa é um... é, vamos ter que largar por aí. É um cemitério chamado Magnolia Cemetery Estamos chegando, o Léo sabe a história dele, vamos, vamos descobrir Aqui onde a gente tá nesse cemitério Era uma plantação e tinha uma casa que tinha cinco quartos e tal e Charles na história tem a ver com, tipo, bastante com escravos e plantações e tal. Mas depois essa casa ela foi demolida e fizeram esse cemitério. E esse cemitério então é aqui onde a gente está, né? E tem bastante lápide da guerra civil. Só que depois esse cemitério ficou meio abandonado e ficou meio que destruído depois. Mas uh, mais sei lá para 1870 e tal, eles refizeram o cemitério e agora está nesse estado que está agora. Sim uma coisa Ela já era, já estava na fazenda, será? Não Olha, tudo de 1830, 1840 oh, Bem, nós não somos turques. Eu vi ali que eles têm um tour Chamado todos os espíritos do Magnólia, cemitério Magnólia. Então, eu acho que também tem tour de assombração aqui. E história de assombração, né? Até pela história do cemitério, que deve ser pesada também, né? Considerando que antes era uma plantação e com escravos e depois virou cemitério. O cemitério é imenso. Aqui nós estamos só numa parte dele. Imagina se era uma fazenda, devia ser muito grande. Se Charleston tem uma história parecida com Savannah, por que, que são cidades tão diferentes? Inclusive, assim a arquitetura da cidade. Aqui tem tijolinho, deixa eu até mostrar aqui, ó. Ó, oh, tem um tijolinho ali, construções com tijolinho Mas são bem diferentes né, porque se aqui tinha toda essa escravidão Devia ter pessoas muito ricas, e por que que não tem essas casas bem pomposas Como tinha em Savana Alguma ideia? Por que que é uma cidade tão diferente de Savana Paramos na Sinalera aqui, olha o que, que eu encontro! Brazilian Steakhouse Gauchada aqui Que gracinha! E tudo fica mais bonito com o sol também, né? Um teatro? Um teatro? É. Sabe a história dele? Que coisa mais linda! É um teatro que foi construído em 1809 foi usado como motel um antes agora é um teatro impressionante como o sol faz diferença no meu humor eu preciso ver sol ah, ó, no passeio outro dia ele falou a diferença entre graveyard, a palavra cor, graveyard é junto com uma igreja e isso é um graveyard, então não é um cemitério um cemitério não tem a igreja do lado. Ah, tá aqui a prova, ó. Tá escrito Graveyard. E essa aqui é a Church. E aqui temos um cavalinho fofo, imenso, imenso, que estávamos aqui torcendo pra que ele seja bem tratado, né? Que coisa mais linda. É lindo. Porque eu me recuso a pegar <risos> um, uma carruagem assim, pisar um cavalinho. Me desculpa. Mas ele é lindo. Pera é, aqui, graver também, porque nós estamos ainda na igreja aqui, ó. Estamos com pena dos cavalinhos. Tá aqui então é um mercado. Que legal! Ó, oh, Bela, life is short. e the good cookie. Ah, oh, cookie. Não é muito diferente do Brasil que um mercado Quero um supermercado, Leonardo Sim. Nós falamos toda hora Charleston, Santa Catarina A Bela quer Bater fotos aqui Sim. Que é o diário de uma Paixão. É, apareceu um Diário de uma Paixão. não tá, né? uhum. Feliz? Sim. Que bonitinho. Vamos Bombeiros. Vai. Algo que me chamou a atenção aqui. Como as pessoas se vestem muito melhor do que em Orlando, especialmente aqui no centro, né? Não sei se são os turistas. As mulheres usam mais vestido, algumas têm um visual assim que parece anos 60, sabe? O vestido mais estilo anos 60, bem bonito. Agora nós estamos bem na ponta aqui de Charleston que vai dar para o mar, né? Então, aqui já tem história de pirata e tem canhões ali, ó, pra proteger a costa aqui Aqui que é mais na ponta, mais pra perto do mar, já dá pra sentir maresia Nos outros lugares que nós tivemos antes eram rios que davam pro mar Mas não tão perto do mar, então não tinha maresia como tem aqui Hã? Não, que defenderam, é Mais um monumento dos confederados Um dia isso vai vir abaixo naquela direção Agora nós estamos indo conhecer uma árvore que tem de 400 a 500 anos estimam que é um dos seres vivos mais antigos a leste do rio Mississippi, que é mais ou menos assim, divide os Estados Unidos ao meio deve ser interessante olha que coisa mais linda gente que coisa mais linda esses galhos tocando no chão ela passou, eu li que por terremoto, por furacão furacão em 89, furacão Hugo ah, estragou um pouco ela, mas ela continua, se recuperou e continua crescendo. Ela aqui longe, ela é um carvalho ou é carvalho. Eu tô impressionada, como ela é linda! Lindíssima. Não um canso, canso, é linda demais Estamos numa uma gift shop Da Angel Walk Eu ah, também. ah, é para as praias? As praias de Jacksonville O outro falando na beach Nós em Jacksonville Porto O Moderna E Porto, a parte do Porto Porto de Savannah, bonito também, realmente bem bonito